Você não vai conseguir ser feliz enquanto continuar se lamentando que as coisas não deram certo na história de vocês. Você não vai conseguir ser feliz enquanto ficar insistindo em se remoer com o que já acabou. Você não vai conseguir ser feliz enquanto reler todas as mensagens que trocaram no tempo que vocês estavam juntos, tentando encontrar uma brecha para se iludir que no futuro vocês ainda vão se encontrar. Sinto muito por ter que te dizer isso. Mas vocês não vão. E você ainda vai agradecer por isso. Vai agradecer porque, apesar de não enxergar agora, você está se livrando de alguém que não vale nenhuma dessas lágrimas. Você não vai conseguir ser feliz enquanto perder suas noites fuçando nas redes sociais dele pra conferir como é que as coisas estão. Não importa se ele está saindo com fulano, se ficou com ciclano, se está dando ideia em beltrano. Não importa porque ele não está se importando com você. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você não vai conseguir ser feliz enquanto deixar aquele bagunça a sua vida indo e vindo na hora em que bem entende. Como se você fosse um brinquedo guardando na estante para quando ele não tem nada melhor para fazer. Você não vai conseguir ser feliz enquanto não resolver se valorizar e colocar um ponto final nessa palhaçada que ele faz com o seu coração. Você precisa encarar de frente isso que está acontecendo. Você precisa parar de engolir seu amor próprio, dando chances e chances para quem já provou que não merece a sua confiança. Você precisa parar de criar desculpas para continuar se enganando com esse papo de que ele vai mudar, de que vai te valorizar, que vai perceber que você é a mulher certa. Ele não vai! Não vai porque não é isso que ele quer agora. Não é brincar de casinha e sonhar com o futuro. Ele quer curtir, está te usando pra isso. E você precisa lidar com a realidade. Não dá pra você continuar alimentando esse amor unilateral. Não dá pra continuar servindo de step. Chega de ser usada como passatempo. Pra esses moleque é animado, que não consegue decidir o que quer. Você é mulher demais pra isso. Presta atenção. Amor é bom quando é recíproco. Caso contrário, adoece. E é isso que está acontecendo com você, garota. Não deixe essa história te destruir. Não deixe essa história pisar em você. Não deixa. Não deixe que ela te apague. E faça com que você se limite a um relacionamento que deu errado. Um dia, quando você olhar pra trás, se dará conta de que não tinha como ser de outro jeito. Mas pra isso você precisa parar de esperar que ele perceba que te perdeu. E volte pra te ter de volta. Precisa parar de regar essa expectativa de que existe sentimento da parte dele. Essa cegueira não combina com a mulher maravilhosa que você é. Ele não merece todo esse esforço. Não merece que você abra mão de você mesma para não abrir mão nele. Ele não merece que você perca seus finais de semana pensando nele enquanto ele está lá, se divertindo, sem lembrar que você existe. Ele não merece. não merece que você abra a porta da sua casa depois de já ter batido a porta tantas vezes na sua cara que ele bateu a porta várias vezes na sua cara, você lembra? Ele não merece que você caia nessas desculpinhas esfarrapadas e permita que essas mentiras te façam acreditar que vai dar certo. Ele, ele não merece. Não merece que você continue esperando ele voltar. Não merece que você dê mais chances. Você merece se dar mais chances. Então vai, garota, supera. Desapega de uma vez por todas desse embuste.